Antes de continuar com, com um tema novo, como tem tantas coisas que foram discutidas, eu acho que seria bom a gente fazer um, um pequeno resumo, é, principalmente sobre os processos adiabáticos, que é aqueles em que não tem transferência de calor eles são uh, bastante importantes porque em muitas situações como vocês devem ter visto nos problemas quando existe uma uma expansão muito rápida né o compressão muito rápida em que o sistema não tem tempo de se de transferir energia para para vizinhança a gente pode considerar esse processo como sendo adiabático né e isso facilita um pouco as coisas, no sentido em que a gente pode estabelecer algumas relações entre é, pressão, volume e temperatura, nesse caso. Né? O, o procedimento é basicamente sempre o mesmo, a gente tem então, que a variação da energia interna, como aqui é zero, né? a variação da energia interna vai ser simplesmente devido ao trabalho. Bom. Um, para um gás, né? Ideal. A gente sabe que U é igual ao número de graus de liberdade dividido por 2, NRT. De maneira que deu U F sobre 2 NR dT. E o trabalho mecânico menos PDV, né? Se fosse necessário numa situação mais geral, a gente incluiria outros termos no trabalho. Mas a gente está, de novo, nos restringindo ao trabalho mecânico, por, nesse momento, ele ser mais intuitivo, a gente ter mais noção de quais são as gradeiras com as quais a gente está trabalhando. Depois a gente poderia incluir, então, aqui elétrico, químico, magnético e assim por diante. Bom, então a gente, a gente tem que F sobre 2 nRdt, é igual a menos p dv. Naturalmente para o gás ideal eu ainda teria essa equação. E aqui então eu posso escolher quais são a, as variáveis que eu quero manter. Por exemplo, eu poderia escolher uh, estabelecer uma relação entre temperatura e volume. Então eu quero uma relação entre temperatura e volume. Então eu substituo o P dessa forma. E eu acabo com uma equação do tipo... eu posso integrar, né? que vai ficar, então, certo? Aqui, mais uma constante, né, então, eu ficaria com uma coisa do tipo e, então, em, em geral, a gente escreve alguma coisa assim, né, Bom, eu também poderia escolher, aqui nesse ponto, estabelecer uma relação entre temperatura e pressão. Então eu teria que trocar esse DV. Então. E agora, dos gases ideais, eu posso escrever que PDV mais VDP é igual a NRDT. então, essa segunda parcela fica tudo isso. aqui é menos menos pdv então menos menos menos então essa parcela passa essa fica negativa essa passa para lá positiva então passando por esse lado Continuo com o V, mas o V sozinho é fácil de substituir por nRT sobre P, então E, de novo, eu fico sempre com uma equação que vai levar a um logaritmo. Então, uma igualdade entre as variáveis. Né? Um, um, um produto entre as variáveis que vai ser constante. O que vai mudar é o expoente. No caso, aqui o expoente fica assim e, e sucessivamente. Né? E a gente escreveu... É, em mais de uma ocasião, em termos do do CP e CV, né? Então, a gente definiu como gama a razão entre CP e CV, e então a gente tinha essas relações escritas nessa forma. É que são Que são mais adequadas para o estudo que a gente está fazendo. Mas são todas uh, equivalentes, digamos assim, evidentemente. Bom, então, uh, um outro ponto importante seria o trabalho numa expansão, compressão ou compressão, né? adiabática, então, de novo, o trabalho, menos PDV, entre dois volumes, V1 e V2, mas como a gente tem a relação, o que equivale a dizer que P1, V1 na gama, é igual P2V2 na gama, né? quer dizer, essa, essa, esse produto ser constante significa que sempre que eu tenho diferentes estados do sistema esse produto vai ter o mesmo valor. Né? Então, Enfim, poderia ser P3V3 que é uma constante. Vou botar assim para não confundir com o calor específico. Então, o meu trabalho pode ser calculado assim. Essa constante, v na gama, dv, que é menos c, é v na menos gama, dv. Então, o trabalho, menos c, essa integração é elementar, Então, troca a ordem aqui, eu poderia, ao invés de escrever esse C aqui, colocar ele aqui, né, porque a gente vai se valer dessa igualdade, ou dessa igualdade, né, aqui é o C, para é, simplificar essa, essa expressão, né? então, esse C eu posso escrever como P2V2 na gama, né, Exatamente o que está escrito aqui sobre v2 gama menos 1. Aqui é a mesma coisa. p1, v1 na gama, sobre v1, gama menos 1. Então, nota, essa, essa parcela... V2 somo os expoentes né? então gama menos gama mais 1 que vai dar V2 e aqui V1 então o meu trabalho fica 1 sobre gama menos 1 P2 V2, V2 menos P1, V1 no processo adiabático Bom. É, agora eu gostaria de discutir uma aplicação é, interessante sobre sobre a termodinâmica que a gente desenvolveu até aqui que é o exemplo das ondas sonoras. Tentar estabelecer é, se a gente pode inferir algum conhecimento sobre as ondas sonoras a partir da, de considerações termodinâmicas. Né? Bom, é, a gente vai tratar é, as ondas sonoras num gás. Né? num gás ideal além disso então a gente vai pensar num, num fluxo de corrente é né? um elemento de, de corrente desse gás quer dizer a gente está pensando em princípio que o gás é, é estático e que uma onda se propaga nesse gás né? que ela tem velocidade U e essa onda é uma perturbação na pressão na densidade e assim por diante. Né? Então, a onde, onde a onda está passando, eu tenho incrementos na pressão, na densidade, eventualmente é, na temperatura. Né? E a distância é, percorrida por essa onda é a velocidade vezes o tempo. Bom, é, partindo da, da, das equações dos fluidos, né? a gente sabe que que os fluidos têm que obedecer certas equações de continuidade. Né? Uma das equações, a gente, bom, a gente sabe que num, numa certa região que eu delimitar, a quantidade de matéria que entra e sai deve ser a mesma. Ou que a vazão é constante. Em geral, como é um, um fluido compressível, é um gás, pode haver... É Pode não se respeitar essa constância do, da vazão ao longo de pequenos intervalos de tempo. Quer dizer, existe uma compressão, então o gás é admitido numa região, mas logo em seguida ele volta à posição de equilíbrio e aquele fluxo, aquele aumento de matéria para a região é compensado por um fluxo de saída de matéria da região. Então, se a gente fizesse essa média por um certo período, a gente veria que que o fluxo é constante, né? Eu estou falando aqui vazão de massa, né? Então, vazão de massa vai ser é, massa é densidade, óbvio, né? Densidade vezes volume, certo? Se eu derivo o volume, então, só revisando, né? Volume vai ser a área vezes um dz se eu derivo com relação ao tempo, agora a massa, essas duas são constantes, eu vou derivar o z com relação ao t, e eu vou acabar com um. 1. Então, a vazão de massa, o fluxo de massa, é, é dado por, por essa expressão. Né? É, bom, eu também poderia dizer que o fluxo, como aqui depende como a gente trata, né? se a gente fala de vazão ou de fluxo, mas então eu poderia dizer que o, que o fluxo, que é simplesmente Rho vezes U, quer dizer a vazão por unidade de área, é constante. Aqui é muito fácil de ver porque como a área é constante, o fluxo também vai ser constante, né? a vazão por unidade de área. Às vezes existe um pouco de confusão entre as definições de vazão e de fluxo. Né? A vazão em geral é integrada numa certa região, né? E o fluxo é por unidade de tempo, por, é, é massa, ou volume por unidade de tempo, por unidade de área. Então, estou fazendo das duas maneiras só para ficar mais claro, né? Então, se densidade, velocidade é constante, eu posso escrever... Certo? Que é um, uma maneira de representar a equação de, de continuidade. Bom, ainda pensando nessa pequena nesse pequeno cilindro que a gente está considerando do, do fluxo, né? Imagina, é só uma eu estou pensando nesse cilindro de, de maneira conceitual, quer dizer, não existe nenhuma delimitação entre as partículas que estão aqui dentro e as que estão fora. Eu só estou observando um segmento do arbitrário desse fluido para poder fazer as contas, né? Bom, a força é massa vezes aceleração, né? E aqui nas variáveis que eu tô que eu tô escrevendo, massa seria densidade DZ vezes aceleração. Né? Então, isso por outro lado tem que ser igual, como é força, dp da. Em geral, a gente usa um sinal, quando a gente está pensando num gradiente de força, a gente coloca um sinal negativo, porque se existe um aumento de pressão num sentido, a força produzida por esse aumento de pressão é no sentido contrário. Né? Então, a gente poderia escrever aqui, então, Rho dz dA vezes A é igual a menos. Só para indicar o sentido né? DP, DA, se, se quiser pensar em módulo, a gente pode suprimir esse menos. Né? Só que é interessante a gente ter em mente essa ideia né? de que a força vai surgir na direção contrária ao gradiente de pressão. Então, a gente pode dizer... Ou se quiserem... Ou seja, o que é DPDZ? É um gradiente de pressão. Quer dizer, existe um aumento de pressão. Vamos pensar na, na questão atmosférica. Existe uma zona de alta pressão na atmosfera. Aqui tem pressão alta, aqui tem pressão baixa. Né? A gente vê os mapas que mostram isso. Né? Se a pressão é mais alta aqui e mais baixa aqui, para onde que vai acontecer a circulação de ar? O ar vai sair da região alta para a região baixa. Quer dizer, em geral se formam as correntes de ar, os, os ventos das regiões de alta pressão para as de baixa. Ele não vai em linha reta, porque como tem a, a força de Coriolis no movimento da Terra, esse, ele vai, é um referencial não inercial, então ele vai produzindo uma trajetória curva. Mas nota... Se a pressão é alta, vai surgir uma força no sentido de trazer o fluido na direção contrária. A pressão cresce para cá e a força vai surgir no sentido contrário. Acho que é, que é razoavelmente simples de entender isso. No né? sistema tridimensional, a gente escreve assim. Né? Aqui eu estou usando o tio embaixo, anotação para vetor. Mas aqui, como é unidimensional, a gente está pensando só na variação de P com uma das coordenadas, que é o meu Z. Então, gradiente de pressão... gera força. Tá? Se eu multiplicasse tudo por M, esse A vira força, enfim. Aqui está subentendido aquele, aquele menos que eu falei antes. Então tá prosseguindo, então o que, que é o a então aqui da equação dois a derivada da velocidade então o de u D, Z, Dêter e isso aqui é exatamente o meu próprio, então, continuando, então, da equação um que é essa que eu tinha aqui em cima, vou copiar as duas de novo para ficar claro, então eu posso escrever Posso escrever esse termo, certo? Se eu estava considerando aquele menos de antes, então agora esse daqui some, então eu posso escrever o quadrado dp E daí a gente tem aqui uma primeira equação para velocidade. Eu vou escrever ela da maneira que a gente costuma escrever, mas é claro que como a gente ainda não falou nisso, não faz muito sentido, né? Mas um processo adiabático como essas transferências de, de energia ao longo da onda são muito rápidas, a gente pode considerar como um processo adiabático. Então, aqui seria correto colocar como sendo um processo adiabático. Quer dizer, não tem transferência de calor, porque justamente é muito rápida essa perturbação na onda. Bom, então a gente já sabe o que, que produz... A, o que, que determina a velocidade da onda é como varia a pressão com a densidade nota que isso é uma relação fundamental né se eu em um determinado gás nota que o que a gente tem escrito aqui por exemplo se a gente tem um processo isotérmico a gente sabe que por que que o que é o V é basicamente o V proporcional ao inverso do Rho. Né? Então eu poderia escrever essa equação. Proporcional a uma constante vezes T. Eu estou botando uma constante porque daí depende qual é a massa que eu coloco para estabelecer o meu Rô se eu estou fazendo densidade. É, de massa ou numérica Ou, ou por mol, enfim né? Mas o que importa é que o volume É inversamente proporcional à densidade né? Então eu poderia escrever A equação dos gases ideais dessa forma Se é um processo isotérmico Eu tenho que P É uma constante Vezes R Então eu teria essa relação Nesse caso não é um processo isotérmico né? É um processo Adiabático então a gente tem uma relação P V na gama constante. Ou seja, P sobre ρ na gama é constante. Ou P é uma constante vezes Rho na gama. Esse tipo de comportamento é característico de uma classe de objetos que transcende a termodinâmica que são chamados. Polítropos Então a gente estuda Por exemplo Na, na evolução estelar Quais seriam as equações que, que regiriam o comportamento Hidrostático e termodinâmico De uma estrela partindo do princípio De que a pressão é relacionada Com a densidade por uma expressão Desse tipo E daí o gama depende das, das características Do meio Certo? Mas uh... Vamos voltar à nossa discussão. Então a gente chegou. É só. Isso foi para contextualizar do que, que a gente está falando. A gente está fazendo esse exemplo justamente para entender como a gente aplica todas essas ideias que a gente tem para resolver um problema real. Né? Então, continuando, a gente também teria que escrever uma equação de continuidade de massa. A equação que a gente falou lá no início, só que agora vamos escrevê-la de uma forma um pouquinho diferente, né? Quer dizer, se eu penso em dois, dois instantes ou dois segmentos, a, a massa que, daquele segmento deve ser constante ao longo do tempo, né? Quer dizer, tu não vai criar nem, nem destruir massa, né? E pensando em variáveis estáticas, ou seja, que ρ vezes V é constante. Ou seja, que d Rho, v é zero, ou ainda que ρ dv d, v mais v, d Rho é zero, ou que a gente tem uma relação dv sobre v, passa para o outro lado, troca o sinal, separa os termos de mesma variável, d Rho sobre ρ. Certo? Então, uh, a gente ainda poderia fazer uma outra transformação de variável, né? Aqui eu tenho só variáveis que, que me relacionam, ou eu estou trabalhando só com volume e densidade, mas eu poderia ainda incluir a pressão aqui, né? Então, eu poderia escrever uma coisa do tipo... Uh, multiplicar, digamos assim, né? Por 1 sobre dp. Então... Inverter essa equação, eu poderia escrever uma coisa assim: V dP dV é igual a menos ρ dP dρ. Certo? E agora aqui eu tenho o termo que aparece na velocidade. Eu ainda poderia escrever dP d rho é igual a menos V sobre ρ. DP, DV Eu fiz uma transformação de variável, né? É, quer dizer, na verdade não é uma transformação de variável, é o que chama uma transformação de Legendre, né? Uma coisa relacionada com transformação de Legendre. Como se eu tenho a variação de uma variável de P com relação a ρ e eu sei, a gente já discutiu coisas parecidas anteriormente, né? Eu sei como, como é a relação, certo? Então eu vou escrever aqui de novo dv dρ, poderia escrever essa equação da seguinte forma, dv dρ é igual a V sobre ρ. Eu sei como, como é a variação do volume com a, de, com a densidade. Eu sei como é a variação da pressão com o volume, e então eu quero saber como é a variação da pressão com a densidade. E daí a gente chega nesse nessa expressão. Certo? Bom, o que que é DP, DV? É justamente aquela compressibilidade é, que a gente adiabática, né? A gente tinha a compressibilidade isotérmica e também se define uma compressibilidade adiabática, certo? Então eu vou botar S aqui, que simboliza adiabático por um motivo que a gente vai entender nas aulas seguintes, que é quando a entropia, que é uma coisa que a gente nem falou ainda, né? Então, eu não gostaria de antecipar muito, mas é quando a entropia é constante, é um processo adiabático. Bom, Então a gente pode escrever aqui, então a gente pode escrever que a velocidade da onda, né? a velocidade do som nesse meio, deixa eu voltar um pouco atrás. A gente tinha obtido isso. Então agora a gente tem que dp derrou. É isso, né? Então esse termo aqui é o inverso de k, certo? Então isso aqui vai ficar um sobre k s. Então, então a gente obteve uma expressão para a velocidade do som no meio, simplesmente com base na densidade do meio e, de, e da compressibilidade adiabática né, do, do meio. Quer dizer, será que isso faz sentido fisicamente? Olha, a gente não está acostumado a pensar dessa forma, né? mas o que está me dizendo esse K é qual é a elasticidade do meio, certo? porque o K foi definido como varia o volume quando eu mudo a pressão quando eu aplico uma pressão no meio como ele, ele reage a esse aumento de pressão? e eu divido pelo volume simplesmente para que esse valor aqui seja fracional Quant, qual é a fração do volume que mudou ao, ao eu aplicar uma diferença de pressão porque senão, claro, um sistema muito grande ia ter um dever muito grande. E eu não quero que isso dependa do tamanho do sistema, então eu divido pelo próprio volume. Mas isso aqui está me dizendo qual é a elasticidade do meio, como ele reage. Se, se é um sistema muito incompressível, quer dizer, muito rígido, digamos assim, né? essa nomenclatura não é muito adequada para gases, mas vamos pensar de uma maneira mais geral. Se é um sistema muito rígido, em que eu aplico uma grande quantidade de pressão e o volume não muda, o meu K tá, vai ser, aumento muito isso, isso não varia, o meu K vai ser muito pequeno. Certo? E então a minha velocidade do som vai ser muito grande. É o que acontece nos metais, nos sólidos, por exemplo. Tá? É que é, a gente tem que tentar entender A gente falava disso lá na mecânica Talvez vocês falaram, ouviram falar da maneira como o som se propagava dentro de um sistema Agora a gente está tentando traduzir aquele conhecimento para outras variáveis é, termodinâmicas Então essa discussão toda A parte do formalismo todo que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que é importante vocês uh, terem em mente que essa discussão... serve justamente para a gente se apropriar... do significado dessas novas grandezas que a gente está definindo. Tá? Quer dizer, eu não estou discutindo isso só para mostrar para vocês... ah, olha como como a gente pode fazer excursão, aplicar isso... eu sei que às vezes a discussão parece até um pouco confusa... porque a gente traz coisas daqui, traz coisas de lá... faz faz uma, uma mistura né, de ideias, mas ao longo desse processo vocês vão entendendo, olha, do que que depende a velocidade do som, certo, do que que, o que que significa compressibilidade, por que que a velocidade do som depende da compressibilidade e daí que vocês vão desenvolvendo um pouco as ideias físicas que vocês precisam adquirir sobre esses sistemas. Quer dizer, não é só um exercício formal, né? Ah, vamos resolver isso, é, botar um monte de equação, integrar, olha como... Não é isso. O que a gente precisa fazer é, uma vez que a gente tenha feito isso, a gente conseguir melhorar a, a nossa compreensão física sobre esses sistemas. Tá? Então, é importante que vocês pensem sobre o significado. Tá? se a densidade é muito alta por outro lado significa que num elemento de volume tem muita massa, muita inércia então se a densidade é muito grande a velocidade acaba sendo pequena porque essa perturbação vai encontrar uma inércia muito grande tá? e vai é, sofrer uma, uma uma dificuldade de passar essa perturbação adiante, digamos assim. né? Não é uma dificuldade, o termo certo é, é vai ter que trabalhar, lidar com essa inércia toda do sistema em reagir às perturbações que a onda está fazendo. Então, na medida que a onda vai passando, o que, que ela vai fazendo? Ela vai transferindo essa perturbação para os vizinhos. Supondo aqui que, que a gente está trabalhando sempre num processo... É, quase estático, quer dizer, são, são é, situações de equilíbrio é, infinitesimais Conectadas por processos onde o sistema está estável né? Que seria o equivalente mecânico a gente pensar Olha, não tem atrito, não tem dissipação de energia, certo? Mas esses termos da mecânica não são adequados para cá né? Então a gente tem que pensar nesses processos quase estáticos que a gente já, já falou então, é... bom, isso que eu estava falando para vocês, né? Também vocês vão ver é... definido essas quantidades definidas como um K maiúsculo, tá? Que é chamado módulo volumétrico, que é simplesmente o inverso do K pequeno, certo? E, evidentemente, então agora o. Eu... Bom, num processo adiabático, a gente tem então constante, então p. A gente tinha falado antes, proporcional, vou botar proporcional, certo? Então, esse K, definido dessa maneira, né? é menos V, Dp, Dv, que eu também posso escrever como Rho, Dp, drho, justamente pela... Pela igualdade que a gente estabeleceu Um pouco antes Então Se eu conseguir Escrever uma relação entre pressão E densidade O meu K Nesse caso O meu K Nesse caso Que é Rho dp de Rho É igual ao Rho o gama menos um vezes gama. E de novo eu posso escrever como gama P, porque o Rho na gama é P. E então, minha velocidade, gama P sobre ρ. Se a gente volta ainda ao gás ideal... Claro que ele continua com o gás ideal, né? Massa, densidade, massa, que é igual número de moles vezes massa molar. Só para colocar nessas unidades, então... Fazendo as substituições, né? Ao invés de, de ver colocando ρ sobre N, m, corta o N, então aqui vai acabar sendo, ou se preferirem, então a gente tem uma expressão para a velocidade do som no meio nesse gás ideal que depende só das grandezas termodinâmicas né? uh, então recapitulando o que a gente discutiu eu acho que que a discussão envolve um monte de coisas né uh, talvez a gente seja interessante a gente recapitular os pontos importantes bom eu comecei a aula fazendo uma, uma revisão que eu acho que é um exercício que vocês vão fazer que é tentar estabelecer todas as relações entre as três principais variáveis termodinâmicas né? temperatura, pressão e volume para um processo adiabático então o processo vai ser basicamente eh, o mesmo né, partir dessa igualdade e daí escolher quais são as variáveis que tu vai manter substituir as outras e acabar integrando o que vai ter as relações entre T e V entre P e V, entre V e T Tá? que eu acho que é, que é uma coisa importante de se fazer e, principalmente, de se entender. Né? Outro resultado importante que a gente trabalhou aqui foi qual é o, o trabalho numa expansão ou compressão adiabática, que fica com uma, com uma expressão relativamente simples. A gente vai usar isso é, mais adiante nas máquinas térmicas. tá? E daí eu tentei fazer uma aplicação, não sei se ficou uh, clara como deveria, de como seria uma perturbação adiabática que a gente considera, né quer dizer, essa perturbação do meio é tão rápida que uma célula de, do gás não tem tempo, ou, ou, ou comparando com a escala de tempo que eu estou preocupado, que é, digamos assim, a, a propagação da onda que está relacionado com a velocidade de propagação da onda uma célula qualquer um elemento de, de gás não tem tempo de trocar energia substancialmente com a redondeza por calor então a gente considera um processo adiabático e daí a gente consegue fazer um, um, várias aproximações o que eu comecei tentando mostrar aqui essa primeira parte é basicamente eu adaptei para as variáveis que a gente está trabalhando, as, as coisas básicas de fluidos, né? em que a vazão tem que ser constante ou o fluxo tem que ser constante. e Então a gente tem uma relação entre velocidade e densidade, uma mudança na, na velocidade eh, produz uma mudança na densidade ou em geral o contrário. Né? Quer dizer, a velocidade é justamente essa perturbação na densidade que está acontecendo. Depois mostrei uma outra coisa relativamente eh, básica dos fluidos, né? Que eu não sei se, se vocês tinham isso bem claro, que um gradiente de pressão produz uma força. Aqui está escrito esse gradiente é unidimensional, né? E, e ao invés de força eu tô falando de aceleração porque justamente em seguida eu quero relacionar essa aceleração com a com a derivada da velocidade do fluido, do do som no fluido, da perturbação no fluido né? Aqui então eu carreguei um sinal aí em rosa Só para indicar qual é a direção de um e de outro né? Se a gente estivesse fazendo um, um desenvolvimento mais rigoroso Teria que, que melhorar um pouco é, A maneira como a gente está conduzindo é, Definir melhor o sistema de coordenadas As direções, o sentido positivo e negativo mas eu acho que aqui não é esse o ponto mais importante. Tá? E daí finalmente, usando essa equação de continuidade junto com a equação do gradiente de força, a gente chegou para uma expressão é, para a velocidade em termos de como varia a pressão com a densidade. Tá? Eu acho que a partir desse ponto, o que a gente fez foi pensar num processo adiabático. Em que a gente tem uma relação conhecida entre pressão e densidade. Né? E então, a gente, de novo, falando da continuidade de massa, conseguiu escrever a variação ou, ou como varia a pressão com a densidade em termos de como varia a pressão com o volume. Né? E justamente esse fator que aparece aqui na frente é para transformar uma variável na outra. Né? Dv sobre V... Deve ser dRho de sobre Rho. Né? Bom, e daí, então, como a gente já tinha definido a compressibilidade é, isotérmica, a gente definiu, mas agora, então, eu estou apresentando uma nova, uma outra concepção, que é pensar na compressibilidade adiabática, quer dizer, fazer esse processo sem transferência de calor. Então, finalmente, a gente consegue escrever uma, uma expressão para a velocidade de uma perturbação no fluido, em termos das grandezas termodinâmicas que a gente tem definidas. E daí ainda para um processo adiabático de um gás ideal colocou isso em termos mais mais concretos, diretamente dependente da temperatura. Então acho que aqui de novo cabe uma uma discussão física, né? Que a compressibilidade estava me dizendo Quão elástico é o meio, né? A gente não costuma pensar em gás com, em termos de elasticidade, mas qual é a reação do meio a, a uma compressão dele, né? Se ele reage muito ou pouco. Ou seja, a rigidez, pensando em termos é, de sólidos, né? É, desse meio. E, e quão mais rígido ele é... Certo? Deixa eu voltar aqui. Se eu aplico uma grande variação de pressão e a variação de volume é pequena, a minha compressibilidade é pequena. Então, ou seja, o sistema é muito rígido pensando num meio material, ou seja, a velocidade é grande. Certo? E de novo, é inversamente proporcional à inércia, ou quanto de massa que tem por unidade de volume desse meio, né? E aqui a gente traduz isso para a temperatura, a velocidade é basicamente dependente da temperatura, das características do gás, como ele, ele transfere, lembra o que, que é o gama, né? Cp sobre Cv, como é, é Cv, como é a transferência de, como ele reage a transferência de calor, a, ener, a volume constante a pressão constante, da temperatura... Né? e da inércia, digamos assim, das, das moléculas que vão carregar essa perturbação ao longo do fluido, certo? Então eu acho que, que além de vocês entenderem qual foi o processo, entender de maneira mecânica assim ah não eu faço isso, depois disso depois aquilo que eu acho que não é muito relevante. Né? O que vocês têm que pensar é nessas, nesses resultados que a gente obteve, qual é o significado deles né como eu, eu penso agora numa velocidade em termos das quantidades termodinâmicas porque é isso que vai melhorar o nosso, a nossa habilidade de, de pensar em termos termodinâmicos né com as variáveis termodinâmicas com os métodos da termodinâmica tá?